Olá, muito boa tarde. Eu sou a Joana e estou aqui para fazer companhia até às 7 e meia com mais um projeto fantástico que vocês vão poder fazer aí em casa. O projeto é este lindo candeeiro que eu vou acender e tudo para vocês verem. Maravilhoso. E para isso tenho comigo hoje o meu caríssimo amigo de longa data e carpinteiro, Rui Soares. Olá, Rui. Olá, Bem-vindo mais uma vez aqui ao Rua Merlin. Muito obrigado. É um prazer ter-te aqui. Então, vais-nos ensinar a todos a fazer este estes candeeiro espetacular. É isso? Estes candeeiros é espetaculares não, Joana. Candeiro. Belíssimo. belíssimo! Sim, senhora! Lindo. Então, pera, deixa, eu vou apagar que é para não estarmos aqui a interferir com as, com as câmaras. Vamos começar por dizer o que é que os clientes vão precisar de usar. Ok, vamos. Muito bem, então, vamos precisar de madeira, como é óbvio. Umas ripas. Umas ripas. Uma ripa de. Isto tem uh... 18 milímetros por 27. 18 por 27. En encontram isto na, na, na secção, secção de madeiras. madeiras. Uma ripa de. 7. Por 27 7 por 27 e um ripão de. Este tem que medir. <risos> Eu acho que é 56 por, 20, por 27. Por 27, exatamente. É Sem mais coisas. É. Ok, depois vamos precisar de um cordão elétrico, correto? Para fazer pode a instalação. Ser... Pode vir já com a pera e o macho ou podemos comprar à parte o fio e fazer, fio fazer... E fazer com estas coisinhas. Até vamos? existem várias cores, depois quem quiser pode. Pode configurar da forma que está mais. Há, há, há desenhos diferentes, Exato. este é em corda. Vamos Nossa. precisar de um casquilho, é okay, correto? Fazer um... Vamos precisar dos parafusos, que são, os, são estes que aqui estão, certo? Estes parafusos certo? Que estão aqui, que são os ajustáveis. Parafusos. E as porcas, atenção, que é preciso comprar à parte, que não se vende as porcas de, de orelhas é. hum, Porca de orelhas mesmo, é mesmo o nome. É mesmo porca de orelhas, não é? Pronto. E vamos precisar, claro, de uma lâmpada espetacular. Atenção que isto é, é fundamental para este candeeiro, porque a lâmpada faz é quase... quase o candeeiro, não é? Exato, Portanto, nós um temos globo, não, não tem um globo, não tem um abajur, vá lá. Exato, não tem um abajur, é só a lâmpada que funciona aqui. Portanto, uhum. há imensas lâmpadas fantásticas, nós já vamos mostrar daqui a pouco, que podem usar. E depois vamos precisar, claro, de um pincel para aplicar uma tinta. É o, o tratamento. Começamos com tapo-poros. Tem que levar sempre um tratamento de por uhum. E depois existem várias cores que se podem dar. Pode-se dar logo um verniz direto de cor ou então dar um tingimento, dar um e, um tingimento e depois, e depois um verniz por cima. Ok, okay. vamos okay. falar disso um bocadinho mais, falamos a... mais, à falamos à frente. mais à frente. Ok, okay. Agora, não te quero incomodar mais? Agora, se calhar, começar, vamos é? tratar é? das carpintarias, vamos não é? Vamos tratar da tua parte, sim senhor. Ok, okay. então, então é. diz-me. Começamos por onde? Vamos começar. Vamos fazer o candeiro de baixo para cima. Começamos okay. pela base. Fazemos a base, isto é articulado, não é? Isto, ah, isto é articulável, isto depois vai, vai, vai poder andar. Temos okay. esta parte, depois esta e esta cá de cima, onde vai segurar aqui o, o casquilho. O casquilho. Okay. Portanto, vamos começar pela base. Pela é base, mais difícil, pelo que me parece, não é? Não é difícil, ela é ah, mais complexa, mas não é difícil. Ah, pronto, mas não é difícil. Existem várias formas de fazer esta, esta base. Ok. Uh, existe uma mais simples, outra mais complexa, que é preciso uma, uma maquinazinha para fazer aqui para fazer assim um encalhozinho. Raros. Okay. Tu fizeste a mais complicada, não é? Fiz a mais complicada. Mas tu carpinteiro. Okay. ok. Nós vamos precisar de cortar, então vamos começar. Vamos precisar de cortar duas peças de 15 cm. Ok. Portanto. Desta, desta maiorzinha. Desta maiorzinha. E vamos usar o que Temos uma caixa de uma esquadria. Pronto, porque em casa não se tem uma máquina para cortar, então pode-se usar estas caixas de uma esquadria. Dá para cortar. Uh, a, direito, a direito ou para fazer os cortes à meia esquadria. Neste caso não vamos fazer cortes o que à meia esquadrinha. É a meia esquadria. A meia esquadria é com, ângulo. Em casa. É, com ah, ângulo, é com ângulo de 45 graus. Ok. Sim, Aqui senhor. nós vamos precisar de cortar duas peças com 15 centímetros. Ok. Marcamos. Marcamos com um lápis de Roi Merlin. Tem um que, que ser um lápis da outra. Merlin. Merlin, exatamente. Quando vierem à loja às compras pera. e precisarem de, de um lápis para fazer apontamentos. Também temos cá. Ok. Pôr aqui o candeeiro para ele estar em destaque eu só sempre. fazer aqui... <risos> assim, posso pôr isto esta mais parte... para a frente? Queres que eu agarre a mesa? Se calhar, já podemos tirar eu fora que ele, já, que, ele já não vai, que ele já não vai sair. Não vais cortar a mesa, por esta, esta parte é das partes que... É capaz de ser a parte mais chata. Porque a madeira é grossa. As outras, As outras são mais fáceis de cortar. Exatamente. Eu vou cortar aqui só uma, só para a casa que perceberem como é que, como é que, se, corta? Como é que se corta isto. Portanto, muita força, já estou a suar e não estou a fazer nada. Porque, porque na verdade, pronto, temos aqui uma peça e depois damos okay. num, um acabamentozinho com lixo em toda a volta. Eu, já fiz os trabalhos de casa, claro. eu trouxe umas peças em casa. Já preparadinhas na tua já, oficina? Já preparadinhas. Ora, okay. tenho aqui até várias para, para depois vermos. Pronto, já okay. estão aqui estas peças cortadas, que são esta parte que está aqui. Uhum. O que é que vamos precisar mais? Isto, a maneira mais simples de fazer isto, Vou tirar é clara. Pronto, depois é, temos esta, esta peça. Que vem para aqui assim, uhum. que é o que faz o suporte para aqui. Okay. Esta, esta peça tem um ângulozinho aqui assim, nós fazemos daqui um entalhozinho. Existem outras formas de fazer isto. Quem tiver outros recursos, uhum. podem fazer este rasgozinho. Quem é como um profissional como tu, pode Pronto. fazer um rasgozinho. E como Exato. é que se faz esse rasgue? este rasgo? Este rasgo faz-se com uma máquina que é uma tupia Ok. Com esta máquina, isto leva uma frezinha que trabalha aqui, faz estes entalhozinhos. Para quê? Para aqui Para eu vou cortar mais peças destas, vamos passar já okay. para a outra face. Esta, esta já posso guardar? Esta já podes guardar, já. Sim senhores. Aqui esta peça tem 13 cm. Vamos cortar duas peças com 13 cm. Ok. Mas tu estás a usar um serrote. Já agora vou aproveitar para te perguntar, que eu nunca tinha. Isso é um serrote de costas. É um serrote de quê? De costas. De costas? Estás Sim, a brincar tem... comigo? Não, não, não, não é. Ah, tem fixe? esta parte aqui que okay. é um sapato de costas, dá-lhe alguma estabilidade. Ah, ok, pronto. Porque os rodos no... que eu uso normalmente, hum. queres que eu te ajude? Não, pronto. Ah, estas são fininhas? Esta é muito simples. Ah, oh, parece manteiga. Uh -huh. Ou até era mais grossa. Ok. Passamos a lixazinha sempre em todas as peças e nesta peça que tem o entalho, onde é que ela está? Está aqui. É esta? ok muito bem. Esta é peça que tem o um entalho, ela, ela já tem o rasgozinho O que é que a gente faz? Dá-lhe assim um toquezinho. Pronto, cortamos outra. Agora vou cortar outra só para verem como é que é. Queres é cortar? Eu quero é cortar. Ah, bem. Mas esse rote realmente é muito mais uh, preciso, não é? Sim, Tenho não, essa tem, eu não, tem, com... não tem um dente muito grosso, logo pois não esmilha é muito, é... não faz muita pressão na caixa de uma esquadrilha e os outros a gente às vezes começa a cortar, a caixa anda para um lado e para e o outro. Começa não. a cortar a caixa. <risos> não, não, não dá é? muito jeito, este não. Este é bem suave. E parece até mais prático porque tem essa pegazinha. Uhum. Okay. ok. Portanto, isto que estás a mostrar é o, é o que fica mais. É este que está aqui, correto? Exato. Esse está aí nós fizemos assim. Que é o que fica mais perfeitinho. Pronto. Ah, eu esqueci-me de perguntar qual é a madeira que nós estamos a usar. Nós estamos a usar a casquinha. Isso é importante porque para fazer isto que tu estás isto é, isto a fazer... Isto é uma madeira macia que até se trabalha com alguma pois. facilidade. Se for uma madeira Sompinho. mais nobre ou uma madeira nova já vais ter mais dificuldade vai em... Vai-se ter mais dificuldade em cortar, em furar, em fazer todo esse tipo de... Okay. Ora, eu já tenho aqui uma base feita. Claro, como na culinária. <risos> Fiz em casa uma basezinha para... isto para... é, uma, é uma das formas de fazer isto. Okay. Outra forma é com as peças a direito. Ah, e Por... nem, nem sequer precisamos de... Não precisamos de, de fazer nada. O que é que nós fazemos? Vamos cortar duas peças com 13 centímetros. Ainda falta falar desta, não te Sim, desta, sim, essa vai ficar para o fim. Ah, fica para o fim, está bem. Eu ia-te perguntar... Hum, sim. É conveniente porque eu vi que tiveste, tiveste a martelar para ela hum, encaixar ne, ne, mesmo certinha, justinha. Mas eu posso usar uma fresa mais larga, se for uma madeira mais dura, por exemplo. Posso fazer um buraquinho mais largo e pôr cola ou podes, posso pôr massa? Podes, podes. Aliás, se for uma madeira nobre, uma madeira mais rija, não vai ter esta facilidade em entrar. Pois. Ou fica mesmo precisa à medida ou então não se consegue pôr. Vai arrebentar okay, toda. Portanto, Essa, como calhar... a, madeira, a madeira é macia, a madeira cede, demos um toquezinho com o martelo e ela, okay. e ela entra bem. Não vai ter, não vai ter sim, sim. qualquer problema. Olha, eu vou okay. aproveitar enquanto cortas para dizer aos nossos clientes que podem colocar as vossas questões. Estão à vontade, se quiserem. Qualquer questão de carpintaria hoje aproveitem para, temos mestre, disponham. qualquer dúvida disponham. Ok, okay. Então, então essa vai. é a forma mais simples, que ainda leva aqui um trucozinho qualquer. Porquê? Porque temos aqui uns calcinhos de madeira, Se usamos estar a fazer aquele rebaixo. Temos estes calcinhos de madeira que servem como guia para ficar logo o distanciamento e ajudam a, a dar Não, algum okay. suporte é a estas Essa aqui... distância tem que ser a distância... Desta peça Exatamente. que faz o tronco do... Exatamente, tem a mesma espessura dessa peça que faz o tronco. ok Ora bem, só aqui tirar aqui... Eu posso fazer isso se quiser, alguma... sem. Então, se quiseres... Eu um... acho que sim. É só para fazer alguma coisa. <risos> então lá. Eu agora vou aqui fazer esta marcação. Os calcezinhos, eu já trouxe também uns calcezinhos já cortados. Okay. são aqui à medida estes calcinhos. e onde é que arranjaste esses, esses calcinhos? estes eu recortei daqui desta madeira usei que esta mesma, como... esta madeira eu vou recortar um para ver posso posso fazer aqui só um só truques um, um okay. cortezinho só para ah porque tu pois eu eu estava a pensar que tinha a mesma medida de uma dessas ripas não tenho a mesma medida Ok. Quais? não, tem a mesma medida desta aqui, tem esta espessura. Pois, mas não tem a largura, por isso é que vais cortar? Sim, sim. Ok. Não precisa ter essa, essa largura, tenho aqui um grampozinho. Então mostra lá como é que vais fazer isso. Aqui. Deixa prender ver se consegue ver lá em casa, vou tirar isto da frente. Eu vou pôr assim mais de lado que é a partida. Ai que medo! Ora, isto está é uma coisa que eu nunca pensaria fazer. <risos> Pronto. Parece tão fácil. Um cortezinho. Pronto, okay. o fundo é uma peça igualzinha a esta que está aqui. Muito bem, então quer dizer que nós podemos aproveitar a mesma... Só precisamos comprar aquelas três ripinhas e orientamos... E depois fazemos os cortes a partir de... A okay. partir daqui. Ora, as bases estão aqui. Roubei, desculpa. Não uhum. faz mal. Estás perdoada Eu já hoje. roubei o candeeiro. não sei se já te disse, mas este é meu. Ok. Não sei se sabias. Vou marcar aqui. Já estás informado. Ora, isto está. 13 centímetros, estou só a centrar aqui as peças aqui no meio. Ah, então vais, tens que centrar uh, as peças tirando este, Sim. esta medidazinha que é... Ok, assim. Ok. Um bocadinho de cola, Depois já fazer isso. Oh, e eu esqueci-me da cola. É, não ah. faz mal. Pronto, não faz mal, um bocadinho de cola... Tem o um preguinho. Mas era, pronto, era importante. Sim, mas o importante é usar cola. Até porque estas peças estão todas coladas. Estão todas coladas, exatamente. Ok. preguinha a cola. Aqui. Olha, vou aproveitar para te colocar já uma questão. Fazemos igual. Vamos aqui ah, assim. Ora bem, deixa-me lá ver. A questão Eu ainda perceber. não chegou, mas temos uma questão. Não, é. Diz assim: é necessário utilizar cola de madeira nos encaixes. Deve ser. O, sim, sim. É o Sr. Senhor, o senhor André. Deve estar a referência a estes encaixes? Sim, convém sempre tudo o que é, o que é os encaixes convém levar. Pronto. Esta peça que está aqui é exatamente igual àquela. Okay. Neste, neste momento não temos aqui. A cola já vem ah, a caminho, já a vem cola. a caminho. Okay. Já, já mas, a mas temos esta já pronta, já, okay. já, já colada. Mas o senhor estava a perguntar, uh, no, no candeeiro todo o único sítio onde, onde devemos pôr cola? É só aqui. Nesta encaixa? Sim. É Portanto, único... reforçamos para além do... ele ficar justinho e ainda aqui cola. Aqui não utilizamos cola, pronto, não... mas é sempre importante pôr a cola. Ok. É o... E nesta peça? Nesta peça aqui também. Esta peça aqui também é colada. Leva cola em cima e em baixo, certo? Esta o aqui. Fica? Eu pus o preguinho para assegurar aqui no sítio, mas leva sempre a cola. Okay. O prego é só para assegurar até a cola secar. Ah, mas, mas o preguinho fica lá. O preguinho ah, fica não lá. Se vê, não, é? não só se preciso... vê. Não, Se não. eu precisar de tapar o preguinho... Sim, leva um bocadinho um de massa. massa olha, um tu botãozinho. não olhes agora, mas eu acho que do teu lado direito apareceu uma cola. Oh, olha! Que porreiro! Epa! <risos> como, é que, como é que isto acontece? Então, então isto no Romerlan acontece tudo. O que é que nós fazemos? Fazemos magia. Vamos aqui um bocadinho de... Cola... Ah? Queres tá. que eu abra? Ah, está entupido. Está entupido. Ok. Já está. Pronto. Isso aqui assim. Ai, que miserável só. Não, o que sai para fora depois não, não e conta. E esta cola seca depressa? Esta cola seca depressa. Isto um, ao fim de meia hora, mais ou menos, está, um, está, está seca. Olha, ok, nós, esta... podemos, nós podemos aproveitar é para fazer logo os furinhos aqui assim, porque isto vai levar isto este parafuso. Uhum. Aqui assim, temos que fazer um furo de 6mm, aqui assim okay. é o centro da peça. Nós estamos a usar parafusos de 6mm, correto? Exatamente. Mas Aos... isto é, tem que ser 6mm ou pode ser. É o que fica mais equilibrado nesta peça? Sim, é não, isso? Tem, não tem que ser 6mm. Nós por acaso temos a usar, a usar 6, mas okay. pode, ser outra, pode ser outra medida. Eu ia te perguntar, esta medida. Uh, esta distância é indiferente? É assim, isto tem 15 cm, logo eu pus também 15 ah, cm para, para este lado, para ficar um quadrado. Para ficar um quadradinho. Mas pronto, não não próprio propriamente como eu, profissionista, tu dessa, dessa, Para fazer os furos, convém sempre pôr um calcinho por baixo, porquê? Porque a broca tem sempre tendência a arrebentar um bocadinho a madeira por baixo. E okay. assim, Estás a usar uma broca de madeira. Uma broca de madeira de 6mm. 6 mm. Porquê? Porque vamos usar estes parafusinhos M6 de 40mm de comprido. Okay, com as 6 por 40. Exatamente. E estes parafusinhos há, há com vários formatos, não é? Eu estou a ver que este é sextavado. Sim, existem existe, várias cabeças. Sim. Cabeças diferentes. Sim. Ok. Essa que estás a furar. Ah, estás a furar e puseste. Tens que, tens que explicar estas coisas, Rui, mas tu pensas que nós acompanhamos. Ok, furaste okay. primeiro aquela outra outra em e, cima e pus ao lado para, pronto, para ficar em cima para marcar para fazer e fazer a, para fazer a marcação. Vamos okay. voltar a colocá-la lá no sítio. Ok. Colinha, colinha, pouquinha. Precisa de pôr muita cola porque é como eu digo, a que sai para fora não conta. E é importante limpar a cola logo, não é? Porque depois interfere. Sim, isto depois aqui. Depois, quando vamos, quando vamos a dar, a dar cor, quando vamos a dar o produto, pronto, se, se não limpamos a cola, não é resinosa, logo ao, ao, a cor não, ader não bem adere bem na cola. adere, depois fica manchado. Fica manchado, sim. Okay. Muito importante, portanto, Muito aplicar importante. a colinha, ter um, bocadinho, um paninho úmido e ir limpando. Um paninho úmido. Ir sim. Limpando. Isto é cola branca. Limpa bem com água. Eu perguntei há pouco se secava rápido, não sei se me respondeste, já não me reporte. Mais ou menos meia hora. Uma... Meia hora. Meia okay. hora, tá. Ou seja, não convém fazer o candeeiro todo de seguida? Não, começamos pela base, não é? Fazemos a base, quando Deixamos... passamos depois para as outras peças. Deixamos, deixe... esta Deixamos esta a secar. Quando fomos fazer o final do... O... Do, do candeeiro, já, já está, pronto. Esta... Olha, então este é para o meu irmão, este é para a minha Sim. mãe, e este mim, é para mim, não, não para mim para ti depois. Então, okay. Já temos aqui duas bases. Temos aqui já okay. duas bases. Isto também pode ser feito desta forma. Eu vou, eu vou só fazer aqui uma peçazinha destas. Porquê? Pomos aqui assim e dá esteticamente... Não sei qual é. Vou guardar esta. Esteticamente nós vimos aqui... Eu, por acaso, não, não tenho aqui nenhuma para mostrar, mas faz aqui assim um recortezinho esta parte vai mais para baixo, ah, okay. fica assim lá mais em baixo. Ah, porque esta faz realmente este como encaixa, fica com este recorte e estas já não ficam. Ao, ao ter aqui o rebaixo, a peça entra. Nós aqui bom, podemos dar-lhe a ideia só fazer estes recortezinhos assim para, para ela ficar assim mais em baixo, mais idêntica àquela que leva o, o, okay. ras, o rasguezinho. Isto também é simples de fazer, também posso fazer aqui. Posso exemplificar aqui numa. Ok, vais fazer um cortezinho com aquele serrote. Sim, um... vamos usar de novo aquele o serrote. E aqui é a caixinha de meia esquadrinha. Vou aproveitar, se vais fazer brulho outra vez, só para relembrar os nossos clientes lá em casa que podem aproveitar para colocar as vossas questões. Coloquem questões, mandem vir as vossas perguntas. Olha, e diz-me uma coisa: um, para fazer este recorte como tu estás a fazer, que é mais minucioso, é importante ser aquele serrote ou consegue-se fazer com um serrote com aquele dente mais largo? Não, isto convém ser assim um serrote com o dente mais, mais miudinho, porque. É porque a é mim está-me um corte... a parecer que não vai correr bem se eu tentar fazer com, com um serrote deste tamanho. Convém, com nestes, os nestes, nestes assim, convém. Ok. Convém ser um serrotezinho assim com alguma precisão. Okay. Se tiver o dente muito grosso, pronto, não, já não se consegue. E se ficar. Uh, isso tem o um nome? Esm... Esm... Esmelhado. Se ficar esmelhado, se ficar esmelhado uh, o que é que nós temos que fazer? Temos que Por passar exemplo, uma lixazinha. Este, este não está. Mas se, tivesse... mas, sim, mas se tiver, nós temos uma grosazinha de madeira que conseguimos fazer aqui os cantozinhos com o serrote Ai, professora... eu, vou, eu vou tentar professor... não, não fazer um corte então, muito perfeito neste. Então tenta, para... que é para eu passar a grosa. Para... Experimenta lá. <risos> Bom, realmente ajuda a ser casquinha, não é? Porque parece tão fácil de cortar. Não fizeste isso mal feito, foi. Sim, Lamente. sim, está ali o traço, Ah, olha, está tens, ali um bocadinho. Tens que, tens que... vou fazer do outro lado também. Ah, está bem. Posso tentar fazer? Mas posso? tens de se afastar um bocadinho. Eu posso? vou só tentar um bocadinho. Tens que ir para longe, não queres estar perto de mim. Ok. Ah, acho que isto não vai correr Não, tens que... <risos> Peraí. Deixa-me... Deixa ok, eu, então deixa, explica-me lá, que é para eu ver. O que é que a gente faz? Quando, ah, é ao início, ao quando é o quando é, quando é início, não, de, não fazemos muita força com o serrote. Deixamos o serrote trabalhar por ele. Quando já lá tiver a entrada, aí depois já, já podemos... Será que se consegue ver lá em casa? Não sei se consegue ver. Não se calhar está à frente. Se isto estiver à frente, a gente vai afastar isto mais. Ok, agora assegura aqui. Não faça força no serrote. Ah. Deixa o serrote trabalhar à vontade. O serrote trabalha muito bem se não pressionarmos muito. Ah... Estás a fazer bem. Tenhas expressa de cortar, porque às vezes quando tem muita pressão no serrote... Vais portar aqui muito tempo, Rui. Ele começa Mas... Peraí, é uma questão de não, uh, quando... muita experiência, não é? O serrote tem que trabalhar para cima e para baixo e não fazer muita força para a frente. Okay. Percebes? Pronto, este... Eu, eu, com a prática, vou chegar lá. Este Efetivamente. Okay. Se, está mal e eu vou poder passar se, a grosa. Se é reparares, exatamente. É ah, porque ficou aqui um bocadinho uh, fora está, do traço. Está torto, pronto. Se apoiares na bancada... Então faz tu, vá. Uhum. Se apoiares na bancada, não sei como é que para verem lá em casa, qual é que será melhor, assim, assim. Ah ok, portanto se te enganares aí faltar um bocadinho com a grosa facilmente consegues mover. Pronto. Ok. E depois uma lixinha no fim, sempre, não é? Sim, passamos sempre uma. Gosto, gosto mais desta. Ah, eu gosto mais destas, desculpa. <risos> eu estou mega fã destas lixas. Ah é? Sim, porque elas são furadas. Agora peço-lhe a fazer um anúncio, mas é verdade. Uh, nas, e não nas acumulam máquinas... tanta, tanto pó, nas então máquinas mais tempo, melhor, e nas agora. máquinas, mas eu trabalho à mão e tudo com elas. Pronto, okay. temos aqui já... Portanto, essa é a última solução, certo? Exatamente. Pronto, colocar... eu, eu agora não tenho aqui mais nenhuma peçazinha para pôr Essa já não está à medida. Não está à mesma medida, mas pronto, interessa okay. é estarem as duas à aqui assim, medida. Okay. da mesma medida, e estão, e estão. Mas ainda vou dar aqui mais um toquezinho. Sim, que é para eu ficar com o candeeiro como deve ser. Pronto. Sim. Mas não te preocupes com isso. Ok. Ok. Pronto. Temos a base pronta, as a três base, alternativas. A base, a base está pronta. Está a secar. E okay. vamos passar para... O que é que é? Precisamos fazer aqui esta, este, esta parte, o tronco. Ok. O, o para o tronco. tronco vamos usar a madeira... Onde é que, que... está? Aqui atrás de ti. Ah, que eu coloquei aqui. Ok. É 18 por 27, exatamente. Vamos cortar. Esta é a peça mais simples que de fazer do candeeiro. É uma peça com 30 centímetros. Vamos prender aqui a caixinha de meia-esquadréia. Uhum. Tens vamos. alguma já cortada, Rui? Tenho, tenho sim. É só por causa do tempo? Sim, tenho aqui. Tenho, sabes que eu fiz ah, os trabalhos de tem. casa. Muito bem. Tenho aqui uma peça com 30 centímetros. Okay. E o que é que vamos precisar de fazer? Vamos precisar de fazer dois furos para pôr o este, encaixe na base. O, o encaixe. Achamos aqui o centro, aqui assim mais ou menos dois centímetros e, e furamos. E vais usar a mesma os 6mm, certo? Da mesma os 6mm. Tenho aqui uma já marcada, excuso de estar com a fita, a perder ali um bocadinho de tempo. E essa furação hum, nós podemos fazer? de tu disseste 2 cm, mas podemos fazer mais para a frente, mais para trás Mais para frente ou mais para trás, conforme. A articulação que queremos dar ao canheiro. Exato. Não é? Pronto. Se quisermos, se quisermos que se veja mais aqui esta parte, a aqui madeira. assim para cima, em vez de darmos 2 cm, damos 3 ou 4, pronto, depende. Isso depois é uma questão de, ou seja, antes de do gosto, se, antes do gosto de, para tener. Quem... Antes de fazermos, temos que. Se calhar pegar nas peças e tentar Tenta, fazer um boneco, tentar, digamos tentar, assim. tentar, tentar perceber. Então, mas para isso, pronto, tínhamos que as cortar todas primeiro e nós estamos a fazer isto passo a passo. Okay. Mas não tem que ser feito desta forma. As pessoas lá em casa se quiserem fazer de outra forma, Mas pode se fazer. Se cortar quiserem as começar peças por cima ou isso também podem também podem fazer. Mas podemos Sim. cortar, fazer a fura, cortar e depois antes de fazer a furação ver Sim. Sim. como Sim. é que então, encaixa. Se podemos fazer dessa forma. Agora estas aqui vamos cortá-las. São duas peças com 23 centímetros. Uhum. E... Tem 30. Deixa eu ver se eu decorei. 15 centímetros, 13. Exato. 30. 30. Muito bem. 23. 23. E esta já lá vamos. Mas eu também sei. Sabes? Diz lá. Não. Não, belíssima. Belíssima, <risos> sei. Então, então, tu já tens as peças cortadas? Como já tenho aqui duas peças cortadas. Ok. Vou tirar isto da frente. Esta é a que vamos usar, não é? Exatamente. Não, é esta que não, já está seca. Não, é esta que já está seca. Ok. Esta, esta, não. esta vai ficar aqui. a secar. Põe aí assim. Ok. Não tira. há perguntas lá em casa. Então, ninguém tem dúvidas. Ninguém tem dúvidas de carpintaria, não pode ser. Eu quero uma pergunta. A menos uma pergunta para o Sr. Rui, por favor. Para o Sr. Rui, muito bom! Deve minha Não, é para dar acho. um ar mais, Sr. Rui. Então, se calhar, olha, vamos já cortar esta peça que é uma peça até um com 9 cm. E que é da mesma madeira que esta. É da mesma madeira que esta, dos 18 por, por 27. Eu, por acaso... Por acaso, já tens uma. Por acaso, não sei porquê, também já tenho uma que, okay. que trouxe de casa. Ora bem, então, como é que a gente vamos ver isto? Imaginemos que temos aqui o candeeiro esta ah então aí vais fazer o um boneco para perceber, para é perceber onde eres. é que onde é que queremos a... vou guardar isto que acho que não é preciso onde é que queremos a furação está de ser mais assim e agora esta pois já está assim o que é que dizes okay. eu gosto ou mais assim também, deixa-me ligar à minha mãe, para ver se ela Ah, então liga lá com a mãe. Pode ser assim. Assim? Uhum. É? Então, podemos pôr assim e fazemos uma marcaçãozinha, é isso? Exatamente, temos aqui uma, uma marcaçãozinha, aqui também é ao centro e aqui neste lado. temos uma questão. Aqui assim. Sabes porque é que temos uma questão? Porque eu chamei de Sr. Rui. Sr. Rui. E dá logo outro... Ah! Então, como poderíamos fazer uma base para prender a uma secretária ou estante Logo uma pergunta aqui. Um, para... Obrigado, Marco Romano, por esta pergunta. Uma... Como poderíamos fazer a base para prender uma secretária ou estante? Bom. É uma boa, é uma boa questão. É... Ela, Existem umas que pode... bases que têm uns grampezinhos, nós podemos usar um grampezinho, pronto, depois há vários formatos de grampos e há uns que até esteticamente não, não deverão ficar mal. Podemos usar a mesma base, mas prendê-lo com um grampo decorativo, que existe. Sim. É uma, uma solução, agora não conheço as soluções todas que, que, que existem, mas okay. a, dessa forma acho que não precisamos de fazer uma base diferente cá, do que a que está. Sim, ah. quer dizer, ela pode ser fixa de várias formas. Até se pode usar, não sei, estou a inventar, velcro ou qualquer fita do frente. Mas é porque É já para ela aqui. ficar fixa para não, não, não, não... Marco Romano, é para ficar fixa como? Desenvolve a tua pergunta, para nós conseguirmos esclarecer. A gente já, okay. já esclarece melhor. Outra pergunta. Esta madeira aguenta para ser usada na área externa da casa? Não, esta madeira é mais utilizada para interior, não é uma madeira com tratamento para exterior. Podemos dar um tratamento para exterior, não é? Podemos uhum. dar um... Bondete, um verniz, ou isso, ou... um verniz que, que seja preparado para o exterior, mas a madeira não, a madeira em si não tem não tem características não, não. esta de... é uma madeira mais existência. para ser utilizada no interior uh, está a perguntar também quais os cuidados que é preciso ter com a madeira bom neste caso então se quisermos usar a casquinha no exterior podemos, sem falta um protetor podemos usar um protetor próprio para, para, para, para o exterior. exterior que existem existem vernizes para uhum. para exterior para a diferença usar pinho em vez de casquinha no exterior ou é igual. É igual, em termos de a Proteção tem sempre que proteção, ser aplicada. Sim, sim. Sim. OK. Nós já vamos mostrar bom, temos não temos de exterior, mas não, Já vamos não, falar da parte temos, de, do acabamento. O exterior da é mais aquela madeira que se que se costuma ver na na, na na secção de jardim, que é uma madeira que já vem Já vem com tratamento. Já vem com tratamento. No fundo a madeira é igual, só que a madeira depois é demolhada dentro de uma tina com com os com produtos um produto. químicos que lhe dá resistência para, para o exterior, não é o caso desta, desta madeira. Okay. Também se lhe pode dar o tratamento, mas lá está, não é a mesma coisa que a que madeira é, Que a madeira que é imergida é é fica Exatamente. completamente protegida, esta? Não? Exato. Mas é possível. Mas é possível, com sim. Isto é uma madeira mais pronta para decoração, para, para, para interior, para, para fazer móveis para interior. Uhum. A não ter. E também um... é, mais, é mais difícil fazer um candeeiro com madeira tratada, aliás até pode ser perigoso porque não, madeira não, tratada é... Não, não é aconselhável trata, uh, moldar, e moldar, moldar a madeira tratada, por causa dos químicos que que, que, que tem. tem. Liberta gases tóxicos, não, não é mesmo aconselhável. Muito bem, então okay, já temos, temos aqui, aqui... As, as peças de 23 cm da parte de cima, temos o, ah, não, temos o tronco que está ali, não é? Esta era só para mostrar. Ah, mas agora também quero furar esta, porque esta tem uma, uma furação diferente daquela, vai-se ficar ah, okay. a ver mais... Ah, vai ficar com mais Exatamente. madeira a sair. Ok. Essa parece mais curtinha. Ah, essa é a de baixo. Exato. Tem uma furação em baixo. Sim, e tem, e... esta aqui é mais próxima do é daí... fim, que é para ela não crescer muito para baixo, que é para ela poder ter, ah, okay. de poder ter a articulação. Ah, ok, não pode bater não. quando andar aqui. Por isso é que nós fazemos aqui mais próximo da berma Consegues mostrar para se, para se ver? Sim, elas têm aqui. Aqui está mais próxima aqui do, do, do fim da peça okay. e esta está mais para o centro, que é para cima, que é para se ver aqui assim para se ficar a ver um bocadinho desta parte de fora. Muito bem, já temos uma resposta do Marco. Ok. Por exemplo, na traseira de uma secretária, sem termos uma base, a ocupar o espaço que desejaríamos ter livre? Sim, Não conheço nenhuma... Ok, o que ele está a sugerir, pelo que eu percebo, é, não termos... é porque esta base é muito larga. Sim. Para não ocupar este espaço, que solução é que poderíamos encontrar? Bom, também podemos prender só a... Esta peça, que nós queremos que ele seja. Mas teria uma... que sempre que ser aparafusado ou qualquer coisa, porque sem uma, sim, sim, sem sim. uma base não mas, não. mas podemos acrescentar nesta peça só um, uma, um, um acessório que, que segure sim, uma não, mola não, ou um. Penso, penso que haverá algum grampo, porque não tem, tinha que se ver na. Marco, ferramentas, visitar ou... a nossa secção de ferragens, que de certeza há lá um, uma, um acessório. Com há tudo nas ferragens, quando c... nós não sabemos onde é que está, é nas ferragens. Com certeza, é isso. Alguma coisa vai haver lá para segurar na mesa, ok. Pronto, temos, okay, temos aqui feitinho. esta parte, eu Bem. acho que agora podíamos pôr aqui uns parafusos. Sim, podemos montar já. Podemos, podemos. Queres uh, montar? Quero montar. Ok. Então, queres-me ajudar? Queres pôr uh... parafusos? Está bem. Então pera, tenho que pôr a minha máscara. Tá. Para te ajudar. Hum... O que é que estás a fazer? Estava só... Tens que me dizer tudo, Estava Rui. só a alinhar os furos. Podia haver ali algum, Alguns fio. algum desviozinho e não é o caso. Okay. Aqui só lhe dar um bocadinho de folga para o parafuso entrar com mais, com mais, mais... Facilidade. Com mais facilidade. Ok, Joana. Então, ó, então. Preciso da tua ajuda que eu esta parte não consigo fazer. Pois, se não fosse <risos> eu. Pois. Então, Rui, é assim: colocas aqui, percebes? Ex ex exatamente. Ah, eu acho que eu não conseguia fazer essa parte. Ainda bem, ainda bem que eu tenho a tua ajuda. Isto serve para quê, Joana? Ok. Isto é para quê, Rui? Não sei. Vamos descobrir. Vou tentar por aqui. Então, vá. Oi, oi, vai dar? Até. Vai dar? Ah, espera, que temos aqui. E já deu. Ora, assim, já está. E se eu quiser apertar mais, como é que eu faço? Não, não é assim, Rui. E se és que tens uns dedos... Podes segurar. <risos> ah. Tenho uns dedos que parecem uns alicados, é isso que queres dizer? <risos> Não ia dizer isso, mas. Mas não ia dizer, mas. não tens, tens dedos de carpinteira, é isso ah, que eu não okay. ia dizer. Oh, muito bem. Dedos, dedos fortes de carpinteira. Dedos de carpinteira. Sim. Por acaso ainda acaso claro, tenho todos, nem o caso todos os carpinteiros. Ainda os tens todos porque é. Os é mais uma, antigos eram uma mais. Uma imagem de marca do carpinteiro não ter um dedo, não é? Eram era um, um bocadinho Olha, mais descuidados tenho... e mesmo as máquinas não tinham a segurança que têm as máquinas de hoje. Uh... Olha, está aqui o senhor, o senhor que fez a questão da. Se a madeira poderia ser usada no exterior, agradeço a tua explicação, muito top e exp a explicação. Obrigado, ao Sr. Carpinteiro. Sr. Carpinteiro, Sr. Rui, muito Carpinteiro, muito bem, muito, bem, muito obrigado. Obrigada, obrigado. Meu, obrigado. Energia, muito, muito bem. Muito, muito bem. Ok, Não então. vale ficar vermelho, Rui. Agora, fazes tu. Ah, agora, agora faço se prendeste e fazes lá tu lá tudo. Então, mas isto é como? leva uma de cada tens lado, não é? Tens que pôr uma de cada lado. Ah, ok. E tens que pôr o parafuso. Ok, conheci o parafuso. Consegues? Estou a conseguir, estou a conseguir. Muito bem. Esta parte de pôr o parafuso é mais de mecânico, não é de carpinteiro, não é? Pois. Olha, estou a fazer mal, estás a ver? Porquê? Ah, porque não estás com os estou, dois lados iguais. Estou, estou a pôr uma para um lado e outra para o outro, o que não fica, não fica muito bem. Ok. Olha, vou-te fazer uma pergunta. Faz. Uh, estas madeiras têm agora umas, uns códigos de barra. Aqui. Oh, pois é. Como é que eu tiro isso? Pode, como é que vamos tirar? Ou oh, tira, não sei se sai. Vamos, vamos já perceber, olha, passamos aqui assim uma lixazinha ah, e isto vai desaparecendo. por cento. Ah, assim está bem. Não, é, é que eu olhei para a madeira e pensei, vou ficar sem o colher todo estragado porque tem aqui o código agora, de barras. Não, isso sai, ok. Sinceramente, eu até nem acho que fique feio. Por acaso, eu também não, Mas, ah, pronto, se for muito rústico, fica giro, pronto, isso Mas é ser o código de barras. Ok, mas isso sai, já percebi. Sai, sai. Muito bem. Sai bem. Não, não é uma tinta que esteja muito entranhada na madeira. Okay. Sai mesmo sem qualquer, sem qualquer problema. Esta madeira lá está, esta madeira trabalha-se é muito, muito bem. É muito macia, não é? Uhum. Pode ser mau em alguma situação? É, para, para fazer este tipo de trabalho, se calhar facilita a nossa vida ser macia, mas se calhar para uma coisa, imagina, um, um roupeiro, ou não, para isso não, também, dá, dá, também, também dá. Também dá, também dá, também dá sim. Faz a casquinha, por acaso, é uma madeira que... Esta peça... Então... É uma madeira que não acabaste ruim. Okay. <risos> por acaso, a casquinha é uma madeira que... É uma madeira que se utiliza em muito, em muito mobiliário muito... de casa, até porque é uma madeira que não empena muito. Por exemplo, o pinho, por acaso, empena um bocadinho mais do que... O pinho sofre, empena mais. Sofre, sofre mais com as diferenças de temperatura e a casquinha não. Ah, então é. Casquinha melhor. para isso. Casquinha top. É Exatamente. Melhor. Ok, então, nós temos aqui esta peça com 9 centímetros, que eu já tinha, já tinha trazido de casa, e temos que fazer dois furos. Um dos furos é para levar, que é aqui assim, uhum. ao centro, e aqui, mais ou menos, esta foi feita com 3 centímetros. Aqui assim. Ok. Fica-se aqui a ver um bocadinho de fora, também tal e qual como esta. E depois tem um furo, este aqui, com 7 milímetros. Para quê? Para, Para o... passar o fio. Para passar o nosso fio. Que é este. É este? É este. É este e é preciso cortá-lo. Agora, eu não tenho o um x mas tu és carpinteiro vais encontrar uma solução. Nossa Pronto. senhora. Lá está. Pronto. Então, esse é o nosso fio. Ok. Uh, agora, ia... ok. Ia-te perguntar. Nós aqui ainda vamos ter que fazer um furo. Pois. Neste, neste, neste aqui. Nós fizemos aqui, não é? Nós. Nós fizemos, eu fiz aqui este claro, furo. Tu fizeste aí. Então, muito bem. mas nós podemos fazer mais à frente. Podemos fazer. Já, já, já vimos. O que é que nós vamos fazer? Já vimos, pronto, desculpa. <risos> não, calma. Já recalei. Vou eu te pôr ia... mais uma. Já vemos, já... Vou colocar por... mais uma pergunta. Não é necessário utilizar porcas com os parafusos? É, É. Vitória, é assim, senhora, nós mostramos há pouco. As porcas podem ser porcas de orelhas, não é? Que é o caso, é o destas, caso destas, ou podem ser as, as porcas. As porcas textavadas, Não pronto. sei se consegue ver as, as porcas textavadas, que é isto que está aqui, que é o que normalmente vem com. Vem, com, vem já com os parafusos. Vem com parafuso. Mas a diferença é. Nós escolhemos estas porquê? Porque é mais fácil ajustamos à mão, se quisermos puxar mais para baixo e depois. Aportamos. porque como é uma a ideia é ser um candeeiro articulado. Uh, articulado e nós conseguimos fazer facilmente se tiver estas porquinhas tem que ser tem que ser com uma chave uma chave uma ferramenta e assim com a mão nós facilmente conseguimos trabalhar este, este cordão é muito giro uhum. ah, sim escolhemos esse mas existem existem vários mas... existem vários Existe Existe este, um... muito gi... este é mais giro ainda é imitar a, a corda, corda. Né? por acaso também gosto muito desse sim. Este é mais giro ainda mas este, por exemplo, se for, se dermos uma pintura mais moderna ou... não sei. Esse também o podemos tingir, tal ali qual como a madeira, podes. Exatamente. Ora ok. Vá. Então já temos o, o candeeiro praticamente feito. O candeeiro praticamente está feito. Ok. O que é que... Eu acho que tenho mais uma pergunta para ti espera aí. Ok. Uh, qual é o número de lixa que se usa? Ah, o, pera, temos já, agora aproveito, porque uma pessoa está a perguntar qual é o número de lixa não especifica, e o Marcos está a perguntar qual é o grão da lixa para retirar a impressão. Ok. Nós, nós por, por norma, depende de, por exemplo, assim no início, nós podemos dar uma lixa sem, uhum. que desbasta mais, mas deixa algum riscozinho, okay. e depois usar uma lixa 180 para lhe dar o acabamento Totalmente. final. Mas Portanto, assim no para geral, desbast... para tudo... Quando for, para, quando for para acertar os cortes, etc? Uma lixa sem, sim, para tirar assim estas barbasinhas que traz. Estas barbas. Barbas? Rebarbas. Uh, usamos a lixa sem. Okay. E depois para lhe dar mesmo o acabamento, que fica mais maciozinho, uma lixazinha 180. Sim, senhora. Ok. Então, olha. 100 e 180. Muito bem. O que é que, o que, é que nós... Agora, temos que passar o fio. agora este ah, e fio... tu fizeste este furo com 7, 7 milímetros, que é, é o diâmetro. Que é, que é o diâmetro deste fio. Deste, deste fio aqui assim, exatamente. Isto okay. passa aqui, eu vou só ver mais ou menos qual é o ângulo que.. vas é, este... fazer a furação. Mas tu é... podes passar por. Podes passar onde quiseres, na verdade, não é? Sim. Por trás. Eu estou a fazer assim, tal e igual como. Para com ficar forma... como está com aqui. Como, como está aquele. Mas okay. podia ser ao contrário. Ok. Mas. Pronto, isto, este é um fio bastante maleável, quando é esse assim de mais de corda, não convém às vezes daqui assim dar-lhe assim um ângulo tão coisa, mas este podemos fazer tal e qual como está aí. Okay. Portanto, fazemos com a mesma medida deste, que eu vou já dizer qual é lá em casa. Ah, a senhora Vitória corrigiu, ela não, não estava a perguntar em relação às porcas, perguntou se, se era necessário usar uma anilha. Para fazer esta... Aqui, neste caso, não, não, não precisa, porque Porque nós ajustamos ajustamos à mão. Se fosse com uma coisa mesmo com precisão... De aperto? Precisasse de aperto, que era para a, para a porca não começar a, a, entrar, a entrar na, na, madeira. na a madeira, aí sim, podíamos usar. Mas aqui, neste caso, não, não é... Não se justifica. Não, não justifica, não é necessário. Pronto. Não é preciso gastar mais dinheiro não. comprar mais coisas? <risos> não, Então, pronto, vamos fazer aqui o furo de 7 mm que é para este fio, daqui para aqui, assim, com 5 centímetros. Ok. Eu vou medir aqui, os cinco cinguinhos. ajuda, diz-me que eu... okay. Obrigado. Queres pousar isso... Não. Não, faço assim. Aí é. está. Ok. Passamos sempre a lixazinha, porque tem sempre tendência... As, as, ai, as, as, não as, digas! A esmelhar. A esmelhar, muito bem. Hoje depois aprendi uma palavra Joana, nova, milhar. Joana, estás-me Eu estou sempre a surpreender. Sempre pela... Pela positiva, sempre claro. Sempre pela positiva, claro. Claro. Pronto. Agora, passamos por aqui, mas passamos. na verdade eu podia passar por aqui, por aqui... Para ver. Podia Posso ser ao contrário. Qualquer sou... brincadeira que eu queira com o fio, certo? Exato. Agora... Oh, está devorado. Ok. Já passou. Já passou. Já passou. Ok. Agora, temos Temos que... a parte elétrica toda pronta, correto? Não não, temos não, não, não temos a. Mas temos o candeeiro todo pronto, só falta. Só falta esta parte. Falta esta parte que é o casquilho. Correto? É o tá, correto. Uh... Pronto. Pronto, diz lá, os mãos de carpinteiro. Mãos de carpinteiro. Temos, não te quero assustar, 4 minutos, mas dá à vontade. Então vamos explicar como é que se faz a... Okay. a ligação. É muito simples. É mais difícil chegar lá, temos aqui montes de, de, de ro... arroz, para, para tirar. Para tirar. E agora? Ela tem que rodar, supostamente, não é? Uhum. Já deu. Quero, tens que explicar esse truque. Okay. Não, eu tenho aqui estas. Ah, ok. esta aí para rodar, já percebi. Só, agora, desenroscamos isto. Devagarinho que é para perceberem lá em casa. Dizeste-me que eu só tinha 4 minutos. Não, tem calma. <risos> Olha, está aqui o senhor uh, Felizberto a perguntar se... Se foi envernizado o candeeiro, foi sim senhora. Foi sim senhora. Foi. Levou uma velatura e depois um verniz. Já vamos vamos explicar daqui a pouquinho, mas tem verniz, só que é um verniz sem brilho, certo? Isso. Certo, está certo. Vou um tratamento tapa poros. Uh, demos o tapa poros, demos uma lixazinha 220 para para tirar o grãozinho porque o tapa poros levanta sempre o poro da madeira e depois demos lhe um, um tingimento. E depois invernizamos com um verniz mato por cima. Sem cor. Sem cor. Não. Sem bem. cor. O verniz, o verniz mato sem cor é só para não desgastar o tingimento que. É para proteger, que tem, para porque a um ideia dia. é ficar o mais natural possível, mas que tenha resistência. Não é? Exatamente. Então já desmontámos aqui o. Desmontamos. Pera, a... já desmontaste isto e eu não vi. Ah. ah, mas está bem pronto. Não, isto é são é... umas patilhazinhas que tem aqui assim. Ah, ok. É só abrir as ah. patilhazinhas. Abrimos um essa, um bocadinho. essa cabeça? Ok. Exatamente. O que é que nós temos que fazer? Passar esta, esta peça. Primeiro, uhum. que. Ah, tem um parafusinho aí. Tem um parafusinho que eu não desaportei. Temos que tirar. Isto é os detalhes. Não percas! Não, está aí. Tu é que vais perder? Eu não Mas é isso que eu estava a pensar. Eu é que vou perder. Ok. Passamos isto. Vai. A seguir, passamos este. Ok. Não sei se conseguem ver bem lá em casa. Conseguem... Acho que sim. Se fizeres devagarinho. Ok. Assim. E agora, ah, não, já estou a fazer mal. Então, a ah, primeira é a carapaça toda. Exatamente, este assim, agora sim, vem este. Ok. Só lhe dar aqui um bocadinho mais. Se estivermos a ir muito rápido, digam. Sim, um bocadinho eu mais. Eu estou a perceber tudo. Fio. Acho eu... E agora, este por acaso é super simples, que é só chegar aqui encaixar um e encaixar. Fiozinho. Há uns que têm um parafusinho. Também não, é, também não é nada, pronto. Vou dizer, pronto, mas ele é? encaixou. É só encaixar? Acho, oh. acho que sim, acho que tem que encaixar. isso tem dois buraquinhos, dá para encaixar um ou outro? É indiferente. este não quero. Colaborar. Eu tenho mãos de mulher, posso tentar. Nossa, são, se calhar são mais delicadas, não? não ah, já está. Já foi. Não? Podia servir para alguma coisa, mão delicada. Neste caso, e Serve, não. Serve. Ok, portanto é indiferente por de um lado ou, do outro, lado ou do outro? É só é, encaixar isso, um isso é em um, cada... É, é, é indiferente. O que é que vamos okay. fazer? Encaixamos outra vez aqui. Encaixamos aqui. Puxamos Voltamos a fechar. Para baixo. Vamos enroscar. Este casquinho traz também esta peça para o caso de se querer pôr um, um abajur ou uma... Exato. Nós não vamos usar. Não vamos usar. Mas podemos lá pôr na mesma peça. Sim, fica mais bonito do que ficar com a rosca amostra. Okay. E agora pomos o parafusinho. Pomos o parafusinho que a Joana não perdeu. Que eu não perdi. bem. Pronto, isto é se quiserem pois, pôr um abajur, entrar o abajur e isto é a porta para o segurar. Neste caso não vamos usar isso, mas vai ficar cá a peça completa na mesma. Muito bem. Pronto. Fechamos-o para o sítio onde o queremos. Agora temos que dar um apertinho para ele não sair do sítio. para ele não sair do sítio. E podemos pôr a lâmpada. Se é que era giro, ela Eu escolhi dá uma lâmpada diferente daquela, porque há muitas lâmpadas novas, muito giras. Esta é preta. Aquela é... é preta, mas depois quando está acesa... Ora, e temos vamos... aqui um sítio onde ligar... E como ligar... é que se põe a lâmpada? Ai, como é que se põe a lâmpada? Não sei. Ah, não... eu não sei se consigo ligar Olha, o teu. Não te importas ver. de andar com a casa à roda para eu conseguir pôr a lâmpada? Está ah, bem, vamos rodar, vamos rodar tudo. Para tu... tu seguras e eu rodo a casa toda. Ok, pronto. Eu vou tentar ligar, mas vou precisar de desviar este. Olha, mas entretanto vai, vamos explicar só como é que foi feito então o acabamento. Ok. Este... Podes colocar aí. Muito bem. Eu vou sair de cena para ligar o carro. Este, este aqui, está ali qual como eu expliquei há bocado, este aqui levou. O tratamento de tapa-poros tem que levar sempre. Que é. Vai lá, é o. Oh, que é, giro. é o primário da. É o primeiro. Está muito giro mesmo. É o, prima, é o primário da madeira. Damos, Uau. damos o tapa-poros. Uh, passamos uma lixazinha de 220 e depois, damos, neste aqui, tingimos a, a madeira e depois demos-lhe um verniz mate. Pode-se dar logo um, um, um verniz de cor. Pode-se tingir a madeira, existem vários tons. Neste aqui, por acaso, fizemos desta forma, mas pode-se fazer de outra forma. Pode-se pode pintar? Só... Pode-se pintar, exatamente. Se pintar, tem que se dar um primário e depois, então, dar a tinta por cima. Ok. Ou então, pode-se dar um verniz ah, em color. Mas podemos Uh, mostrar, se calhar, para os clientes lá okay. em casa Isto Queres é... só aplicar? Podes aplicar, se quiseres, o... para as pessoas verem a diferença. O, o tapa num... não... Não, uh, o tingimento okay. e o verniz. Podemos Porque dar... nós tínhamos falado há pouco... Podemos, que... podemos dar aqui só um bocadinho de tingimento, aqui numa... numa para ver a diferença. Ok. Só e em termos vou... de cor. Uh, a senhora alguma... Ana Maria está a perguntar se a lâmpada é dessa cor. Este. Ana Maria, esta é, é preta, mas acesa. Ela é assim. E esta é a ambar e acesa, fica assim. Elas são muito parecidas. Elas têm o, eu não sei como Pronto. é que se chama o filamento diferente. Uhum. Sim, a lâmpada por fora é mesmo assim E tem temos alguma... mais, eu já te vou pedir para mostrar daqui para aí. Portanto, okay. isto é o, como fica se for dado um tingimento. Exatamente. E se for um verniz. Tens aí outra peça que, é que possas aplicar? Tem, tem. tem. Mas, é e aqui muitas. Não falta aqui a madeira. A casa de carpinteiro tem sempre madeira. Pincel. Vou usar o mesmo pincel. Podes usar o mesmo. Pronto. Tanto jeitinho. Dá para ver bem a diferença, não é? Sim. Parece. O verniz não puxa o veio da madeira como este, não é? Fica uhum. mais. Eu acho ne mais bonito se a ideia for ficar rústico. Naquele, na, neste, neste aqui, neste aqui evidencia mais o veio da madeira. Neste aqui. A madeira é a mesma, é, tudo, é casquinha, não é? é? de ripas diferentes, mas em termos de, de, de veio é igual. E fica com um aspecto completamente, completamente diferente. Ok. Isto então, quase não se vê, mas é muito. É, também isto, é um tom muito clarinho, não é? Exato. Isto aqui, pronto. isto é só um tingimento, depois seja, convém se levar um verniz um, por cima. Um ar mais rosto, sim, isto. Depois ainda tem que levar o verniz, que seria um verniz sem cor. Uhum. E existem mate acetinada ao brilho, mas para este efeito, como a ideia é ser um candeeiro mais rústico. Mais rústico, próximo, Funciona melhor, uh, sem, sem brilho. Sem ter, Posso sem ter brilho. Posso só pedir para me passares as lâmpadas para eu mostrar? Pode. Tens aí, aí por baixo? Tenho. Uh, duas ou três lâmpadas? Sim, Sim senhora. Não era preciso virar as costas ao público, foi. Uh, estão desse lado, estão desse lado. <risos> olha, eu mandei olha, a culpa é minha, eu é que mandei eu dar a lado. volta. Pronto. Desculpa. Desculpa. Okay. Uh, só para mostrar aos nossos clientes lá em casa que existem outras soluções de lâmpadas. Aliás. Queres que eu abra? Não, eu consigo. Tu consegues. Ah. Joana, acredita. Acredita. Ah, Temos aqui. esta, por exemplo, só. Vou arranjar aqui mais espaço. Para que trás. é bem maior. Mas também podia ser uma solução se nós quiséssemos fazer um candeeiro maior ver? ou. Existem muitos formatos diferentes. Agora também quero experimentar. Posso? Podes, claro. Ah, obrigado. Posso, Joana? Ficou para mim a parte mais difícil, que é arriscar a lâmpada. Tu é que sabes fazer isso. Pronto, esta como, Pronto. É, como é uma lâmpada maior, se calhar aqui vamos dar... Podemos dar mais altura aqui. Nós depois podemos ajustar isto. Exatamente. Há maiores, há mais pequenas, há, há, há achatadas, há uma série de lâmpadas novas. Esta também é muito chica. Ok. Pessoalmente Ui. gosto mais desta. O meu gosto pessoal, mas pronto. Não... Por acaso também gosto, gosto mais desta. Estão-me a perguntar qual é a potência das lâmpadas. Boa pergunta. Boa então, pergunta. esta bom. Esta é de. Não, olha, pouco diz aqui 4 watts e meio. Isto é LEDs. Pois Só que isto é em é. LEDs, não é a nossa área. Pois, não. Isto, se calhar o melhor mesmo é passar na secção de... Nós já, não, nós já respondemos, vamos, Iluminação. Uh, eu, vou, eu vou confirmar com a secção. Iluminação e Mas deve dizer... Sexo, um... Pronto, se eu percebesse disto eu até... Ter... Eu, por acaso, não. Mas nós vamos responder não. até. <risos> não se preocupe, antes, uh, no final do workshop eu vou confirmar com a secção para saber. Rui, agora é de cabo do microfone. Uh, acabou Olha, o nosso tempo. Gostei muito. Eu gostei muito. Também. gostei muito. Gostei da tua ajuda. Estás sempre que precisares é. lá na Carpintaria, ah, já sabes. dás tá um toquezinho que eu okay. venho-te ajudar. Uh, Deixa-me só confirmar se não há mais questões. Ok, uh, pronto, Fica Aproveitem. só esta por responder, Sr. Albino. Nós já respondemos de, em relação à potência da lâmpada. Portanto, Rui, muito obrigada mais uma vez. Okay, eu é que agradeço. Uh, Foi muito um obrigado prazer. a todos lá em casa por uh, terem estado connosco. Obrigado pelos vossos elogios, pela vossa participação. Uh, espero que tenham gostado de, deste workshop e de mais este dia de, de evento relacional. Já sabem que amanhã há mais. Temos mais um Repair Café. Desta vez vamos aprender a reparar uma cadeira danificada. Vamos aprender a decorar uma cozinha e vamos acabar em grande com uma mesa com a cerâmica reciclada. Portanto, vai ser um arrumo. Conto com vocês amanhã. Já sabem que tem o programa disponível no nosso site, no Facebook, no Instagram. No final deste vídeo vai estar também. E todos os vídeos que não conseguiram ver vão ao site que está tudo disponível. ok? Conto com vocês amanhã. Beijinhos e até lá.